Olá lojista, olá comerciante, se você ainda não tem um perfil no Facebook e quer aprender como criar um perfil no Facebook, esse vídeo é para você. Eu quero pedir para você dar aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que nós estamos produzindo aqui para você, é, que é lojista, que é comerciante e quer aprender e entender cada vez mais como divulgar a sua loja física nas redes sociais para levar mais gente para sua loja e aumentar assim o faturamento do seu negócio, tá certo? Vamos lá então, como criar um perfil no Facebook, se liga! Para você que ainda não criou um perfil no Facebook, mas já passou pela, pela aula em que eu ensino como criar uma conta no Gmail. né? Então a primeira coisa é você ter uma conta no Gmail A partir dessa conta do Gmail nós vamos criar um perfil no Facebook Primeira coisa que você faz, entra no Google e digita lá Facebook Você vai cair aqui direto no Facebook, entre ou cadastre-se Clicando aqui, é, você vai colocar aqui criar nova conta ok? Criando nova conta você coloca o seu nome Número do celular Escolhe uma senha sua data de nascimento. Aqui você vai preencher seus dados é, básicos, né? que não tem erro. Entrou ali, criar uma conta. É simples demais, viu? Porque a ideia é te ensinar do zero mesmo. Se você já sabe como criar uma conta, pula. Essa aula passa para a próxima. Se não sabe, essa é a hora de aprender. Então você pode ou pelo número do celular ou pelo e-mail. Nós vamos optar aqui em criar essa conta através do nosso e-mail. Vamos lá no e-mail e ver se eles já mandaram aí a conta, Mandaram o número da, o código, né? Mandar o código, blá, blá blá confirmar sua conta. Você vai entrar no seu e-mail e vai clicar no botão Confirmar sua conta. Pronto, tá feita a sua conta no Facebook. Simples de tudo. Você vai cair direto na página para continuar a configuração dessa sua conta. Aqui você vai adicionar uma foto. Dá para fazer pelo celular também? Dá. Mas pelo computador é muito mais fácil. E mais rápido. Aqui você pode escolher os amigos que você quer convidar. né Ele vai pelo seu telefone, pelo seu e-mail. Ele vai te sugerir alguns amigos. Aqui ele fala para você é, escolher entre deixar ativo ou não né você na hora de fazer as publicações você pode escolher em deixar público ou só para os amigos ou privado as publicações isso mais pra frente eu vou te ensinar e lá na postagem você tem lá embaixo o setinha aqui ó você tem a opção de escolher em deixar público ou não as publicações aqui ele vai te ensinando como fazer a marcação e aí você vai seguindo o que está falando aqui fica facinho de criar Obrigado você por me acompanhar mais uma aula aqui do canal Clique Logista. Eu espero você na próxima aula. Até lá.